Estamos aqui. Ana Savoy responde mais uma vez com vocês. Vamos lá. A Val mandou uma dúvida. Ana, como você fez para conseguir os primeiros clientes? Foi difícil? Vejo nos grupos muitas meninas desanimadas e perdidas no início da carreira. E uma dica de uma pessoa que está há tanto tempo no mercado pode nos ajudar com essa insegurança. Val, eu sinto mesmo essa dificuldade das pessoas. É... Minha, o meu início também não foi fácil. Eu comecei primeiro a fazer alguns procedimentos gratuitos, porque eu precisava de portfólio, eu precisava ter certeza de que eu sabia fazer para depois começar a vender, que é outro fator importante. Esse povo que está começando a vender sobrancelha, já está vendendo o que não tem certeza se conseguiu absorver. Não é que não foi aprendido, não foi treinado, não foi posto em prática. Então, tem que primeiro colher os resultados. Quando eu obtive esses resultados, eu saí em busca de clientes da seguinte forma. Eu sempre morei numa cidade de interior muito pequena, e ali não tem, não tem campo para nada, nada cresce nessa cidade. Então, eu no meu tempo ainda eram listas telefônicas, né? Então, todas as cidades que davam uma hora da minha cidade, eu pegava a lista, salão por salão, ligava, Oi, fulana, bom dia, é, você já tem micropigmentação no seu salão? Interessa ter uma pessoa fazendo free aí pra você? Não, sim, marcava um dia pra ir, mostrava aquelas fotografias que eu tinha e começava a desenvolver esse trabalho em todas as cidades. Então, Serquilho, Laranjal, Tietê, Porto Feliz, é, Hortolândia, Sumaré, tudo que dava uma hora, fazia uma ilha, né, na minha cidade, eu ia. E assim o meu nome começou aos poucos a aparecer. Aí, <coughs> desculpa, nos encontros de cabeleireiros que normalmente tem aqui na minha cidade, os profissionais acabavam se encontrando é, em conversa, ah, o que, que você tem no seu espaço, ah, eu tenho isso, isso, isso, é micropigmentação, olha que legal, a moça é boa mesmo, porque sempre existiu o um medo daquele trabalho inadequado, daquele trabalho grosseiro que é, na realidade é a maquiagem definitiva, que a gente nunca conseguiu desvincular esse nome. É, e aí, assim, eu comecei a crescer bastante aqui em Campinas. Chegou um momento que só aqui eu tinha 20 salões aonde eu fazia meus bicos. E, de repente, um dia eu falei, não, chega de dar porcentagem para esse povo agora, eu vou montar o meu espaço aí da minha sala de atendimento. Eu, quando eu comecei a dar os cursos, foi em hotel. E aí, dessa grana toda que eu gastava de aluguel, eu cheguei a financiar o meu espaço, acabei comprando e hoje tô aqui, que é esse que eu tô instalada hoje, tá? Então tem que ter força na peruca, passa óleo de peroba na cara, sabe? Liga, oferece... É, tem que correr atrás, não adianta fazer um bannerzinho, deixar pendurado na porta do salão Ficar o dia inteiro, que está uma delícia hoje, né? comendo pipoca de pijama Tem que correr atrás, tem que ligar, tem que oferecer, olha só uma coisa Nunca ponha o seu preço lá embaixo Se vocês quiserem chamar a atenção de uma pessoa, faça uma micropigmentação e ganhe outra Faça uma micro e ganhe uma escova. Faça uma micro e ganhe quatro sessões de design de sobrancelha. Mas nunca baixe o preço, porque depois vocês nunca mais conseguem subir. A gente tem que se valorizar, tá bom? Beijo pra vocês, boa sorte, sucesso!